Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. Eu vou comentar sobre a lista toda, para quem está com alguma dúvida, alguma questão. É, eu vou percorrer ela e fazer, dar dicas específicas sobre questões específicas. Eu acredito que vai ajudar vocês, tá bom? Então acompanhe aí. Abrindo aqui então a folhinha, vocês receberam, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só arrumar aqui. Eu vou tentar percorrer todas as questões, então aquelas que vocês tiverem alguma dúvida, talvez eu possa ajudá-los. Bom, a primeira diz assim, tá? ela dá uma planilha com dados de quantidade de sorvetes e valores a pagar. E aí temos algumas perguntas a respeito dessa tabela. Que sim, ela tem uma relação de função porque uh, o número, o valor que eu vou pagar está relacionado ao número de sorvetes que eu vou comprar. Se eu compro um, eu pago 2, R$ R$7,00. R$3,00, R$10,50. Ele deve obedecer uma regra, que a gente vai conversar sobre isso depois. Então, todas essas... Então, essas grandezas, quando tiver duas grandezas relacionadas, nós temos uma função, tá? Essa relação. Aí tem algumas perguntas que é só olhar na tabela, super tranquilo, mas eu chamo atenção para essa letra C aqui. E... E aí sim, pede justamente essa relação, o que, que, está, o que está acontecendo com os números, né? qual é o valor a pagar por uma compra de S sorvetes, então vocês podem criar as grandezas, esse ali se referiu a, a... acho que não falou, não, vocês podem dar qualquer outro nome, pode dizer assim aqui o valor pago, P, o preço que vai se pagar, ele vai estar relacionado a quantidade S de sorvetes, mas vai ter que ter uma equaçãozinha aqui, eu tenho que multiplicar isso, somar alguma coisa, é isso que vocês vão ter que pensar, tá? Qual a equaçãozinha que me permite calcular o valor que eu vou pagar de acordo com a quantidade S de sorvetes, certo? Que vai valer para S sorvetes, não só para D1 até 6 como a gente já tem na tabela, super tranquilo. A número 3, considere os diagramas a seguir. Nós temos vários diagramas aqui representando uma função F, G e H. E aí fazemos algumas perguntas. Identifiquem identifiquem quais delas está representada uma função. Lembrando, para definição lá de função, então cada elemento de A, do domínio, então, de onde partem essas flechinhas, tem que ter uma correspondência em B. Então avalie isso, ou tem que ter uma única correspondência. Então Pensem um pouco, reflitam, depois a gente vai conversar sobre isso em aula, sobre esta, essas soluções, tá, pessoal? Para os diagramas que representam função, escreva a lei dessa função. E aí é semelhante a isso aqui. Qual a regrinha que transforma esse número nesse, por exemplo, se é que isso é uma função? Ok? Vamos lá. Para 13, construa o gráfico de uma, da função f de a em b dada pela lei aqui em que? Então foi dado o conjunto A, foi dado o conjunto B e foi dada a lei. Então vocês podem até estruturar em forma de... assim como está aqui né, desta maneira, coloca menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante, aqui no outro conjunto, 0, 1, 2, 3, assim por diante, e aí vocês vão fazer o cálculo de f de 3, F de menos 2, F de menos 1 um de todos e verificar a sua correspondência, tá? Super tranquilo, vou pegar por exemplo F de menos 3 e atribuir ali, tem menos X, então é menos menos 3 mais 4, então aqui eu vou ter 4 mais 3, vai dar 7, então F de menos 3 é 7, então vocês vão ligar o menos 3 ao 7 e assim por diante, tá bom? E aí eu termino e aí está... Uh... Ah, sim. Ah, não minto, aqui eu só fiz a conexão, mas aqui tá pedindo o gráfico, né? Então, inf, vocês, o que vocês têm que fazer é esse processo que eu fiz mesmo aqui, tá? Calcula f de menos 3, f de menos 2, f de menos 1, ver as suas correspondências aqui. Lembrando que no gráfico só pode ter o que temos aqui. E aqui, tá? E aí vamos girar pares ordenados, menos 13 e 7, depois menos 2 e algum outro valor, e assim sucessivamente. Esses pares ordenados vocês vão montar no plano cartesiano, joga os pontos lá, tá? E não pode ligar, lembre que não pode fazer conexão porque não é uma sequência contínua de pontos, são apenas pontos, números inteiros, tá? Então deixa apenas os pontinhos no gráfico e tudo pronto. Número 4, considera a função f cuja lei de formação é dada, Daqui a lei, e aí pergunta, escreva o, os conjuntos domínio e contradomínio dessa função, aqui eu acho que eu não entrei em muitos pormenores, tá? mas então eu já vou deixar um pouco mais claro aqui, quando não é falado nada, quando a gente pergunta qual o conjunto domínio, é, são todas as possibilidades para x. Ou seja, tudo que eu posso atribuir para X tem alguma restrição? Domínio são todos os números que eu vou atribuir para X. Então, como não foi dito qual o domínio, né, eu vou verificar existe alguma restrição para X. A gente vai trabalhar mais para frente um pouco melhor sobre isso. Mas aqui não tem restrição nenhuma, eu posso colocar qualquer número real aqui. Então aí, o domínio dessa função tá, vai ser os reais domínio dessa função vai ser todos os números reais. E aí o contradomínio, então por consequência, vão ter ser também números reais. tá Eu posso ter qualquer número como resposta, que pode dar número negativo? Pode, pode dar número positivo? Sim, pode dar número com vírgula? Enfim, não, não inteiro? Sim, e aí então o contradomínio também serão os reais, certo? então Essa era mais interpretativa. E aí aqui é pede, determine a imagem de x. O que, que é isso, determinar imagem de x? É aquilo que a gente fez aqui embaixo, neste outro exemplo. Quando a gente calcula f de menos 3 na fórmula, eu estou calculando quanto a correspondência de menos 3 nesse conjunto, ou seja, a imagem. Então aqui, tudo que nós temos que fazer é calcular, por exemplo, f de menos 2... E aí atribui lá, 3 vezes menos 2, mais 1 um sobre 2, resolve, essa será a sua imagem. Ok? Vamos para 7. Considere a função f de reais em reais, então aqui afirmou domínio e contradomínio, definida pela lei matemática tal, é uma função quadrática, e determine f de delta, f de zero, f de três e f de menos um. Eu chamo atenção só para esse f de delta, porque f de zero, f de três e f de menos um é super tranquilo porque é o que nós já estamos fazendo, é calcular f de zero é substituir x por zero. E aí aqui vai dar seis, né? f de três substitui e vai dar o resultado. Agora o que é delta? Tá? Delta é um discriminante numa equação aqui do segundo grau, em que aqui vale aqui é o A, este é o B e este é o C, delta é dado por uh, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembram isso? Tá, isso aqui é do nono ano. Então esse é o valor de delta, do discriminante delta, então vocês vão ter que pegar, então, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o valor de A, vezes C, que nesse caso é 6. Esse vai dar o valor do delta. Aí sim vocês vão substituir x por, por esse valor, por delta, e aí vão ter o valor de f de delta. O que, que são os zeros de uma função? Vou mudando de cor para não confundir aqui, não misturar tudo. O zero de uma função é qual o valor de x quando isso aqui vale zero, tá? E aí o que, que vai acontecer? Para calcular o zero de uma função, eu vou acabar caindo nessa situação aqui. x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Ou seja, eu vou cair numa equação do segundo grau. Como que resolve a equação do segundo grau? Pode ser por soma e produto, essa aqui sai muito fácil ou aplica a formulazinha, vocês método resolutivo, conhecida como fórmula de Bhaskar, tá? e aí vocês vão chegar nos zeros dessa função. Os valores de x, se existirem, para que f de x é igual a 6 e f de x é igual a menos 12, ou seja, quanto que será x caso f de x seja 6? Então, ao invés de substituir no x, vocês vão ter que substituir esse 6 aqui, por exemplo, em f de x. Ou seja, vai ficar 6 igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E o que vai acontecer aqui? Eu tenho que reorganizar isso, igualar a zero, e aí vai dar novamente uma equação de segundo grau. E aí vê como resolve. Se vai ter que aplicar a máscara novamente, eu tenho um método mais simples, tá bom? Vamos para a próxima. O gráfico abaixo apresenta o desmatamento em sal, em quilômetros quadrados da Amazônia. E aí temos um gráfico com umas informações e basicamente a análise do gráfico, tá? Então esse eu vou deixar para vocês avaliarem, interpretarem, qualquer coisa a gente discute depois. A 30, o diagrama a seguir, a representa duas funções. A função de A em B e a função de B em C, tá? Eu não entrei em pormenores, aqui ainda tem uma... Tinha uma eu suprimi uma questão que fala de... E função composta. Vai entrar em mais para frente em detalhes, por isso tem essas duas funções, né? Obtém a lei da função f e a lei da função g. Tem que interpretar, ver o que está que acontecendo com o númerozinho e chegar numa lei de formação. Bom, vamos para a última página. Aqui considere o domínio reais e contradomínio reais. Em quais itens o gráfico representa uma função? Uh... Eu não entrei em muitos méritos nessa aqui na aula introdutória, mas eu vou dar uma dica muito interessante, tá? Uma função, quando, o, quando nós traçamos uma linha paralela a Y, assim por exemplo, vou chegar aqui, quando eu traço uma linha assim paralela a Y, essa linha deve cortar em um único, independente do lugar que eu colocar, ela deve cortar em um único lugar o gráfico, certo? Somente num lugar. Se cortar em dois lugares, não é função, porque aí cai naquela situação que um, unico, um ponto de X, cada ponto de X... Deve corresponder a um único ponto em Y O valor de X tem uma única correspondência em Y Agora aqui, esse valor em X aqui, por exemplo, ela tem correspondência aqui e aqui Tá? Então é função e essa não é Tá? Porque traçando essa linha paralela a Y Eu vou ver que vai cortar em mais de um ponto Tá? Mais de uma correspondência então precisa haver apenas uma única correspondência quando eu traçar uma linha paralela a Y. Vocês terminem as sequentes. 16. Considerando o gráfico de cada função a seguir, identifique os intervalos de crescimento e decrescimento em cada caso. Acho que vocês conseguem avaliar isso, né? É ver a medida que X aumenta, Y aumenta, cresce, está crescendo. A medida que X aumenta, Y diminui, decrescendo seguindo, aqui tem mais outros dois gráficos depois questão 10 o gráfico a seguir apresenta a distância em quilômetros percorrida por um maratonista ao longo dos 60 minutos de seu treinamento diário aí mostra aqui o tempo passando e a distância que ele percorreu em cada intervalo parece física, né? é isso aí mesmo quantos quilômetros o maratonista já havia percorrido após 45 minutos de treino? a interpretação, vou deixar com vocês aí para avaliar isso e aí, na mesma sequência, quero que vocês continuem avaliando. Eu não vou entrar em muitos detalhes também, a gente pode conversar melhor depois, porque eu não vou dar toda a resposta dessa. Uh, e a última aqui, a questão 12. Considere, considere os seguintes pontos. São quatro pares ordenados. E aí está pedindo localizar esses pontos em um plano cartesiano. É só traçar o plano, o sistema de eixos ortogonais. E marcar, faz a escala, né, enfim, a partir dos dados que tem aqui e marca os pontos. Localize esses pontos em um plano, tá? Trace os segmentos AB, BC, CD e DA. Tem que fazer todos esses segmentos ligando cada um dos pontos conforme a orientação. E por fim, calcule a área da figura determinada no item anterior. Vai, provavelmente vai formar um quadrilátero isso, então vocês vão ter que tentar, a partir dos dados, chegar num, na área dessa superfície. Tá, pessoal, Eu espero ter ajudado em cada questãozinha específica que vocês estavam com dúvida. Vou deixar então esse vídeo lá no mudo, compartilho com vocês no grupo. Tá? E qualquer coisa me chamem no Whats, me chamem no mudo, onde vocês quiserem, tá bom? Obrigadão, até mais.